E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e seguinte, dando continuidade a mansões dos jogadores, Sério, o jogador tem muito dinheiro, e olha só, barba ruiva, parece que raspou a barba né, por conta do coronavírus, uma recomendação aí né, pra quem tem barba tirar, porque o, o bicho pode grudar ali, mas aqui o Messi não está com a camisa do Barcelona... É outra coisa que a gente não consegue imaginar muito bem... Ele sem a camisa do Barcelona ou da Argentina... Mas ele está aqui como o Messi civil... Lógico que no finalzinho a gente vai ficar com a camisa do Barça... Certo? E... Seguinte, galera... Hoje a gente vai mostrar... Nada mais, nada menos que uma mansão... Em uma ilha... Cara, show... show muito linda... É... Do Messi aqui no GTA V Então o Messi vai pegar o seu porte Como é uma ilha Dá pra chegar apenas de helicóptero Ou de Barco, mas a gente vai pegar um Um helicóptero Vai de helicóptero, né? É... Pra mansão do, do Messi, então a gente vai pegar o Porsche aqui Show Olha o Porsche, irmão Olha ó, ó o spoiler do Porsche ali subindo Automaticamente, mano Cara, esse Porsche aqui, Qual é? É o Carreira? 911, sei lá. Comenta aí qual Porsche é esse. Tá lindo, mano. Então, ó, a gente já tá perto aqui do do L ponto. Não sei se o helicóptero do Messi chegou. Caramba! O, o, o Messi sabe dirigir. <risos> a cancela não abriu, velho. É esse helicóptero aí? Não, não é esse. Vai esperar aqui o helicóptero do Messi. Estacionar aqui o carro. E... Vamos aguardar aqui o helicóptero, galera. Tem estacionamento aqui? Tem... Ah, é lá fora, é lá fora. Caraca, esse Porsche aqui é muito louco, mano. Falou, tá doido, tio. Ó, então o Messi vai comer uma ilha, né? que então, deixar o carro aqui. Olha o Messi de civil, mano. Camisa social... De terno, tá estiloso É tá estiloso o Messi Então beleza galera, vamos <coughs> Esperar que o helicóptero do Messi chegar E a gente vai partir lá para aí Bom galera, já chegamos aqui Eu resolvi não Gravar a gente vindo para cá Mas como vocês podem ver aí, observar uma ilha Olha essa Casa, mano Uma das casas mais insanas Uma, uma das mansões mais insanas que eu vou mostrar pra vocês Desde quando a gente faz esse tipo de vídeo Cara, eu vou mostrar aqui a parte de baixo a gente, Depois a gente usa a câmera Olha é o helicóptero, mano, olha isso depois a gente usa a câmera Pra mostrar a parte de cima Só não entendi aquela antena ali, mas beleza E o pessoal... Mano, essa casa é insana, cara É muito louca, velho Ó, tem aqui um jet skis Olha isso, velho, que insano. Ó a entradinha aqui, ó. Olha só. Aqui. Comenta aqui embaixo quanto que você acha que se uma mansão dessa fosse adicionada no GTA pelos produtores do game no online, quanto que você pagaria para ter uma casa dessa. Sendo que existe um avião do GTA que custa 15 milhões, outros carros aí que são 3 milhões, 2 milhões. Muita gente fica triste, né, porque é bem caro. Ó, temos aqui um campo de golfe, um mini campo de golfe, um cachorro circulando ali. Cara, é muito louco isso aqui, velho. É muito insano. Então eu vou mostrar aqui pela, é, primeiro a parte de fora da ilha. É, um, é literalmente uma ilha, mano. Literalmente umas pranchas de surf aqui. Uma fogueirinha. Olha essa visão, mano, dessa casa. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês O dia aqui, ó um então, pessoal aí, ó Tem uma escadinha aqui Um carro Eu não sei como é que ele... Esses carros Ó, um quadriciclo ali Não sei como é que esses carros venham pra cá E pra... o porquê que eles vieram pra cá, né? É porque se você mora numa ilha O carro vai... Quase que... <risos> Tem aqui, ó a Oficina, quase que... Inútil, né, mano? É de barco, essas coisas. Mas tem uns carros aqui. Coisa de rico, coisa de rico. Rico é. Ó, bicicletas. Uma moto aqui, ó. Outro Porsche. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. Temos aqui uma sala de estar. Tem aqui um pessoal, ó. Mas tem amigos, né? Aqui é o segundo andar. Várias máquinas de refrigerante. Uma academia nessa crise de coronavírus. Tem que treinar em casa. Olha essa visão. Bem louca mesmo. Temos aqui a academia. O pessoal treinando aí, ó. Caraca, uma mulher, velho. o um turista. Bem louco, né, cara? Essa casa aqui. Ó, aqui é basicamente um... lugar pra tomar só. Olha os carros ali, cara. Como eu disse, eu não sei porquê. Você teria carros numa ilha, mas, né, vai entender vários quadros, a decoração tá bem legal. Ó, como eu disse pra vocês, tem um Porsche aqui, temos aqui uma, uma McLaren, uma Ferrari, um Lamborghini e um Kwansegg, eu acho que é assim que se fala, Kwansegg. Então aqui tem alguns carros, jardim ali, ó, pra jogar, ó o cachorrinho ali. Eu não vou ler Como é que a gente sobe nessa, nessa, nessa parte aqui É o campo de golfe, ó <cười> Mano, essa casa É insana Ó a bola aqui, claro, né mano Daqui a pouco a gente vai tá, dar um chute nessa bola aí, ó Botar o uniforme do Barça Vamos tentar dar umas bicas ó, ó, a piscina, cara a piscininha Cara, essa casa é muito louca, mano Bom, comenta aí, como eu disse Quanto que você acha que a Rockstar Cobraria numa casa dessa Numa mansão Você, jogador de GTA V É, GTA Online você tivesse que pagar Quanto que você acha Olha essa parte, mano Cara, essa casa é muito louca, mano Tô impressionado Banheirinha aqui, ó Ela tá muito bonitinha, mano Tô muito, muito louca A imagem de cima vocês vão ver que é insana, cara Ó, temos aqui o quadro, a decoração tá bem legal. Cara, os caras que fazem esse, essas casas, eles são arquitetos mano. Não tem como. Olha, passando, passa até uma garça ali, ó. Ó, esse aqui é o outro lado, que ela é dividida no meio, né? Tem algumas coisas aqui, ó. Cozinha. Tem aqui... O telescópio. Temos uma... Olha aqui essa... Ó, dias frios. Uma lareira. Eu não achei a cama. Aqui uma sala de estar. Tá, tá da hora. a Sério que tá... Tá muito linda, mano. Como eu falei pra vocês. Eu acho que essa casa é a mais louca que eu já mostrei até agora pra vocês. Aqui, ó. O quarto. E essa visão, mano? Do mar. Olha o quarto aqui, ó. TV gigantesca. Tem quantas polegadas E tem essa parte aqui que a gente pode andar também Já é aberto Vasqueirinha Parça aí do Do Messi Vou subir aqui ó, pra mostrar pra vocês Mano, show Linda, linda Simplesmente Linda Eu vou tentar ir nessa parte aqui Porque acho que é aberta Não, não é aberta não, é fechada Cara, que louco, olha lá, Los Santos, ó Ficando uma ilha em Los Santos E vamos colocar aqui A roupa do, do Messi Jogador, olha isso Mano, tá sendo patrocínio né? Não tem o patrocínio da Rakuten Rakuten Acho que essa, esse uniforme aqui É antes do, olha tem até o tatu Acho que esse uniforme aqui é antes do patrocínio Lionel Messi, tá aqui de chuteira Ele usa o quê? Vamos ver se o cara colocou Adidas aqui essa é patrocinada pela Adidas. Eu acho que a Adidas deve... A Adidas deve... É que a seleção da Argentina é patrocinada pela Adidas, né? A Adidas deve ser muito feliz. Apesar que tem na Nike, tem o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né, mano? Tem falado LeBron, LeBron James, que é da Adidas também. E outros astros de outros esportes. Mano! Vamos mostrar aqui a, a tela de cima, galera. Olha só. Olha isso. Que show, mano. Uma ilha, velho. Basicamente uma ilha. Imagina você comprar uma casa numa ilha, cara. Cara. Nem imaginar, velho. Sério. Tem muita grana, né, velho? Pra, pra, pra essas coisas. Tá bem legal, galera. Dê notas aí a, a essa mansão do Messi. Jogadores assim a gente vai dar aqueles esculacho, não. Jogadores assim como Messi, Cristiano Ronaldo, vai dar aqueles esculacho. Em breve eu vou trazer do, do, do, do CR7. Mas é isso galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês a visão. Da pessoa você no GTA Online comprando uma casa dessa seria insano. Mas é isso. Se gostou clica no gostei, compartilha. Inscreve no canal. Obrigado, galera, pela Moral Pro X. Segue nas redes sociais. Está aí na descrição. Até a próxima. E fui!